A massagem tuiná, ela trata tudo quanto é tipo de situação, porque ela é similar à acupuntura. Tuiná, traduzindo, seria empurrar e apertar. Você vai percorrer os canais de energia da medicina chinesa e apertar os pontos de acupuntura. Eu separei vários cursos para várias áreas. Então, a gente vai olhar para a TPM, a gente vai olhar para a menopausa, a gente vai olhar para o emagrecimento, a gente vai olhar a elasticidade do rosto, qual o órgão responsável pela flexibilidade dos nossos movimentos no rosto. E aí eu vou ensinar a tratar tudo tudo que tiver dentro desse perfil de bem-estar da mulher, tá bom? São dois dias de curso, um sábado inteiro, um domingo inteiro, intercalando um pouquinho de teoria, alguns passos de massagem. Na massagem, você recebe a massagem e faz a massagem também. Então vai ter momentos em que você vai estar deitado na maca para receber uma massagem, por exemplo, no rosto, e no outro momento você vai estar aplicando essa mesma massagem em outra pessoa. O curso é meio a meio mesmo, metade teoria, metade prática.